Engatar. Bom, falando isso, é isso. Eu queria anunciar hoje a minha nova empreitada depois de Ordem Paranormal. Uh, eu tô um pouco de saco cheio de criar histórias fictícias, eu tô abrindo um OnlyFans pra mostrar a minha pica. <risos> a partir de agora, eu quero trabalhar pelado.